Oi gente linda, tudo bem por aí? Essa é a trança que nós vamos fazer hoje, eu tirei a inspiração do Instagram da Lohan Kusaki, é uma irlandesa que tem umas coisas super bacanas, estou deixando aqui embaixo o Instagram dela, thank you Lorhan E você, não se esqueça do meu like, inscrever-se no canal e configurar para receber todo sábado uma super novidade. Não sai daí, não, que eu volto já já pra te ensinar. Você vai pegar a da direita, passar em cima da esquerda. Vem por baixo da esquerda e passa no buraquinho aqui, ó. Aqui, dá um nó. E vai segurar desta forma, ó, assim. Agora, você vai passar a da esquerda por cima da direita. Por dois dedinhos aqui, ó, vai passar por baixo da principal. E esse buraquinho, você segura o dedo aqui. Ó, segura o dedo por quê? Porque você já, tirou de lá, já vai trazer por dentro desse furinho vou levantar tudo para tirar os fiapinhos dar uma ajeitada aqui olha que nó bonito que fica você pode fazer quantos quiser vamos fazer mais um uma faixa de cabelo de cada lado a da direita, por cima da esquerda, e por dentro do buraquinho que formou. Você vai fazer dessa forma, ó, formando um ezinho meio lateral. Agora, a da esquerda, por cima da direita... Por dentro da principal, ó, vai passar embaixo, tem que fazer de jeito que você consegue enxergar, ó, embaixo e por dentro. E aqui eu tô já segurando o furinho, porque eu já venho trazendo aquela mecha por dentro desse buraquinho. Agora eu vou fazer a última, o último nó e enquanto eu faço esse nó, eu vou mandar um beijo. O primeiro beijo vai para Nicole Santa Maria, ela é da Colômbia. Nicole, muito obrigada por sua participação, muitas graças. O segundo beijo vai para Marcia Aires. Ela é de Pindaré-Mirim, no Maranhão. Márcia, super beijo pra ti. O terceiro beijo vai pra Janaína Rafaela. A Janaína mandou uma foto que eu tô colocando aqui do lado da trança dela. Muito obrigada, viu Janaína, por sua participação. E se você também quer participar da Hora do Beijo, deixa aqui nos comentários o, a sua cidade e o seu nome completo. E esse é o nosso penteado de hoje. Você pode também, primavera chegando, colocar um arco de flores, que fica muito bonito. Não se esqueça do meu like aqui embaixo, inscreva-se no canal. Agradeço muito você assistir. Um super beijo e até a próxima!